Vou então começar para fazer a apresentação do projeto uh, que intitulei Desarquivo. Uh, o nome fará sentido à medida que, que vai ser explicado, espero eu. Uh, portanto, o, numa linha, o que este projeto procura fazer é democratizar e complementar o jornalismo de investigação e a verificação de factos, usando para isso o arquivo.pt. E põe-se uma questão que eu vou tentar responder com, mais por, por curiosidade, que é de onde é que vem a inspiração para este projeto. Uh, quando, quando foi o final de dezembro início de janeiro, uh, estava uh, em, em grande cena nas notícias portuguesas o, o escândalo do Luanda e na altura eu lembro-me de ler um relatório, uh, um relatório técnico sobre como é que os, os investigadores e jornalistas conseguiram analisar mais de 700 mil documentos num, num tão curto espaço de tempo, e, e foi mesmo interessante ver as técnicas que eles utilizaram e, e eu na altura olhei para aquilo e fiquei a pensar eu acho que ainda há muita coisa que pode ser feita para que este tipo de, de explorações de quantidades maciças, uh, massivas de documentos uh, possa ser feita de forma rápida e, e de forma a que se extraia de lá a informação que se pretende. Uh, fazendo um bocadinho uma, um passo atrás para, para o dia de hoje Uh, eu vou começar por mostrar a minha motivação, aliás, a motivação para, para fazer este, este projeto e, e os objetivos do mesmo. Portanto, a motivação é como, como, eu, já tinha como eu já tinha dito, ah, o arquivo.pt eh, contém aquilo que essencialmente é um paralelo com aquela quantidade de enorme de documentos, neste caso, e para, o, para, o meu, para, o, para este projeto, notícias, e contém milhões destas notícias uh, que estão arquivadas e eu eu faço já a referência que as que eu usei foi entre, foram entre 2000, o ano 2000 e o ano 2020, portanto 20 anos de notícias. Uh, e a parte interessante é que já há muitas formas de explorar estas notícias, uh, com timelines, por pesquisa de keywords, etc. Mas eu senti que havia uma forma de repercutir a realidade que está nestas notícias, que está arquivada, uh, de uma outra forma. Daí o um nome desarquivo, ou seja, é uma tentativa aqui de extrair. Esta, esta informação e torná-la uh, quase como um mapa daquilo que é a realidade portuguesa que está arquivada nas notícias dos uh, últimos 20 anos. Portanto, o objetivo, e agora de uma forma mais pragmática, é criar uma forma de explorar ligações entre entidades, sendo estas entidades pessoas, organizações, lugares e entre outros, uh, de forma a que, estas, a que estas ligações que são que são, no fundo, escritas uma a uma por jornalistas em, em, em peças jornalísticas, uh, ao longo do tempo vão construindo um mapa daquilo que é, uh, vamos chamar-lhe assim, o, o universo das notícias portuguesas, e que espelha, de certa forma, Portugal. Passando então para a parte um pouco mais técnica, eu vou tentar não, não afundar muito na parte técnica, apesar de sentir alguma inclinação, uh, mas começando, isto... Com um exemplo, e voltando ao, ao exemplo do, dos Londa um, imaginamos que, que começamos por pesquisar Isabel dos Santos no arquivo .pt, isto é feito com recurso à API, e vamos obter as notícias sobre Isabel dos Santos, uh, naquele período de tempo, e estas notícias vão ser arquivadas numa base de dados. Uh, aqui deixei a referência à base de dados só para, uh, por uma questão técnica, se for preciso esclarecer mais, follow aí à frente. Tendo, tendo estas notícias arquivadas, uh, Entramos no segundo passo do processo, da construção do arquivo. Este segundo passo passa por retirar, conseguir extrair o texto que interessa das notícias, ou seja, excluir os cabeçalhos, excluir as publicidades, etc. Uh, temos aqui um texto exemplificativo, muito simples. E agora levando já ao passo, uh, ao passo seguinte, nesta parte do processamento das notícias, que é a identificação de entidades. A identificação de entidades como uh, pessoas, caso Isabel dos Santos e Teixeira dos Santos, e, e, neste caso, organizações como o Eurobic e o BPI. E a existência destas, aliás, a co destas entidades nesta notícia uh, vão ser, vai, ser, vai ser guardada na nossa base de dados também. E depois, uh, só para, para completar, vai haver aqui uma, um ciclo iterativo em que as novas entidades vão novamente alimentar a descoberta de novas notícias uh, e assim sucessivamente. Isto é feito durante um número de de repetições que é, é pré-determinada quando, quando se inicia o processo, uh, e, e é configurável. Uh, o passo seguinte passa por limpar as entidades, aqui é se destaca uh, retirar os duplicados, como por exemplo o, o, a referência Presidente Marcelo, uh, será uma referência à mesma entidade que Marcelo Rebelo de Sousa. Uh, é certo que isto não é um processo 100% uh, perfeito, ao usarem o arquivos vão ver que há uma ou duas entidades uh, que podem ser duplicadas, uh, mas esse, esse processo foi feito. E cá está, há também uma separação entre pessoas, organizações locais e outros. Depois, estas, estas entidades que já, foram, uh, que já sabem onde é que ocorrem, em que notícias, são guardadas como um grafo, numa base de dados para grafos, uh, se, se necessário, um grafo é essencialmente uma rede, neste caso uma rede em que de nós e ligações entre esses nós, em que os nós são as entidades, as ligações, aliás, e uma ligação entre dois, duas entidades vai existir se elas aparecerem na mesma notícia. Ou seja, duas entidades que apareçam em várias notícias uh, diferentes vão ter uma ligação mais forte. E posto isto, e assim muito rápido, já temos um... Um, o processo de construção dos arquivos. Agora passamos à parte da visualização. Uh, o, a visualização final tem algo como este aspecto. Eu vou passar a explicar as diferentes partes. Uh, aqui do lado esquerdo podemos ver uma parte que se dedica ao um menu de pesquisa, essencialmente, onde podemos pesquisar entidades, uh, onde podemos configurar como é que as vamos expandir, porque ao carregar uh, duas vezes uma entidade ela é expandida e mostra as suas ligações. Uh, podemos filtrar por pessoas, organizações locais e outros. Depois de termos as entidades, podemos filtrar também pelo, pela sua força, ou seja, esconder as mais fracas, esconder as mais fortes, uh, temos também algumas opções para visualizar o gráfico de diferentes modos, mas eu já mostrarei isso, no, já mostrei isso no, na demonstração, e, e umas outra, outras funcionalidades, como transferir como imagem ou fazer alguns, algumas pesquisas mais específicas. No meio temos o gráfico inter, inter, interativo, uh, que é possível movê-lo, essencialmente, e também é possível tocar, uh, selecionar as entidades, selecionar as relações entre elas, e ao selecionar uma entidade ou uma relação, vamos obter as notícias em que essa entidade, ou no caso de uma relação, em que as duas entidades que a formam uh, estão presentes. Dentro desta secção das notícias, uh, temos também as entidades em cada notícia, que isto no fundo é uma lista uh, que pode ser uh, percorrida de notícias, e estas entidades podem ser uh, selecionadas e vão aparecer também no gráfico interativo. Eu agora passarei só a uma breve demonstração com um vídeo. Não vale de apetecê-las. Uh, vou assumir que estão, que estão a ver bem. Uh, aliás, se calhar não estão. Uh, Apenas estamos a ver o PowerPoint. Pois, exatamente. Uh, eu vou, vou ter de fazer... Porque isto é numa aplicação diferente, vou ver se resolvo isto depois. Agora devem estar a ver o, um vídeo. Correto? Já estamos a ver... Uh... O vídeo é, não é está aqui. a correr. É um, é um vídeo. Ok. okay. Ah, é eu, okay. Sim. Eu vou, vou pôr dar e vou explicar ao mesmo tempo que ocorre, portanto, temos que pesquisar por uma, uma entidade, neste caso José Sócrates, e vemos que eu que esta entidade vai aparecer aqui no, no grafo. Uh, ao carregar na entidade vão aparecer as notícias do lado direito. Uh, entretanto, esta secção das notícias já é foi um bocadinho alterada para separar as notícias por intervalos temporais e não todas uh, de uma assentada. Por exemplo, ao abrir as entidades desta notícia, vemos quais uh, é que elas são. Ao carregar, por exemplo, a António Costa, esta entidade vai aparecer no, no nosso grafo. Podemos selecionar as duas e, por exemplo, investigar se existe uma ligação direta entre elas. Uh, em caso afirmativo, a ligação vai aparecer. Ao carregar nessa ligação, vamos ver as notícias referentes uh, a ambas as entidades. E como podemos ver nesta aqui, tanto José Sócrates como António Costa são mencionados. Uh, outras coisas que podemos fazer investigar as ligações em comum, ou seja, uh, entidades com as quais ambas as entidades selecionadas se relacionam. Uh, neste caso apareceram 50, porque era esse o valor uh, espe especificado. Retiramos as organizações locais e outros, e vamos agora brincar um bocadinho com a disposição dos nós com aqueles quatro botões. Isto seria uma, uma, disposição, uma disposição radial. Uh, todas elas têm os seus, os seus benefícios. Há algumas para grafos maiores, outras mais pequenos uh, de realçar também que há uma secção de instruções uh, e de mais alguma informação sobre o projeto. E também que há uma secção de exemplos que já tem alguns gráficos uh, pré-feitos, pré uh, como por exemplo os partidos políticos em Portugal, a Operação Marquês e os seus intervenientes, ou mesmo uma, uma timeline dos presidentes portugueses desde 25 de abril, uh, que é o caso que vemos aqui. Uh, ao, est, estes exemplos também podem ser uh, usados para, para explorar e, e vemos aqui as diferentes disposições do gráfico a ser demonstradas. Pronto, isto dá, dá fim à demonstração, eu vou só agora voltar ao outro ecrã. É. Creio que já estarão a ver o plano novamente. É. Portanto, agora passando só à parte final dos casos de uso, como disse inicialmente, o objetivo inicial era focar no jornalismo de investigação, é. com o tempo é claro que isto foi, foi se adaptando um pouco e, e também tem um, um, um objetivo de verificação de factos em que podemos usar uma fonte de fide digna, que são as notícias portuguesas, uh, para, para procurar factos que, são, que estão espelhados nas relações entre estas entidades. E claro, uh, também pode servir para fazer curiosidade e aprender sobre aquilo que é Portugal e, e a sua história recente. Em termos de inovação, uh, destacaria a, a construção replicável e documentada deste gráfico de identidades a partir de um grande número de textos. Uh, a criação de uma ferramenta de exploração deste grafo, uh, aquela parte inter interativa que vimos, e a abertura de presentes dos arquivos para outros contextos. E agora faço uma ponte para, para o início da apresentação, em que, por exemplo, no caso do WandaLix, este tipo de abordagens uh, pode ter, pode ter uma, uh, uma vantagem natural, que, que até agora não, não foi explorada. Contribuições científicas. Uh, Destaca também a disponibilização do código uh, de cada parte. Isto poderá ser interessante para quem queira replicar este processo e trabalhar sobre ele, ou mesmo melhorar alguma das suas partes. Uh, a disponibilização dos dados na sua versão final, uh, ou seja, aquele gráfico que nós vemos, aquela visualização, é facilitada para utilizadores não, não técnicos ou não de informática uh, e eu disponibilizo, disponibilizo também o, o gráfico gerado uh, onde se podem correr queries mais complexas e, e mesmo fazer uh, a investigação. Portanto, termino... Com, de novo com o moto uh, e o link uh, para a ferramenta.